O Ministério das Comunicações fez mudanças na norma de radiodifusão comunitária. E a TV Minicom detalha agora para você quais as principais alterações. Acompanhe na reportagem de Adriano Godoy. Uma rádio comunitária é feita para atender aos moradores do local onde ela está. É por isso que o Ministério das Comunicações fez mudanças na norma que cuida do serviço e estabeleceu pontos importantes. Um exemplo, os dirigentes da rádio, devem morar na área de cobertura do veículo. Outros pontos do regulamento de radiodifusão comunitária também sofreram alterações. Uma mudança diz respeito ao apoio cultural. Rádios comunitárias não podem ter publicidade, apenas um patrocínio que não seja vinculado a preços, produtos ou pagamentos. Agora, a nova regra deixa claro. Esse apoio pode ser dado não só por empresas privadas, mas também por instituições públicas. O que a gente possibilitou nessa alteração foi a oportunidade do, do apoio cultural ser realizado por entidades de direito público, o que traz uma possibilidade de melhorar a sustentabilidade das rádios comunitárias. É, um, um apoio cultural para a entidade de direito público, a gente pode citar, por exemplo, uma prefeitura ou um governo do estado fazer um apoio cultural dentro da programação de uma rádio comunitária. Houve também alterações no processo de autorização. Agora, quando uma entidade concorrer sozinha em um aviso de habilitação, ela vai ter melhores condições de apresentar a documentação necessária ao Ministério das Comunicações. Os documentos podem ser enviados até na fase de recursos, o que não era permitido antes. Por fim, um caso importante ganhou definição com as mudanças feitas pelo Ministério das Comunicações. Trata-se do vínculo dos dirigentes com entidades políticas religiosas ou comerciais. Toda vez que for constatado um vínculo durante o processo de outorga, esse processo será indeferido e arquivado em, em consequência. Essa medida é importante, pois visa a evitar que associações, eh, entidades travestidas de associações comunitárias, possam participar de avisos de habilitação e futuramente receber uma outorga do governo federal. E as mudanças vêm junto com uma data importante. Vai até o dia 30 de novembro deste ano, o prazo para que rádios comunitárias com autorização vencida peçam a renovação da outorga.